Notícias falsas nas redes sociais. Em geral, elas confirmam o que a pessoa que compartilha pensa. Seja consciente e procure saber a verdade sempre. Confira outras dicas no aplicativo Guia do Voto. Baixe agora.